Falando também sobre a cadência, aí também vem o ponto de você é, reservar tempo né, para aquilo que é realmente importante, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, Ale, nas nossas conversas. Tipo, putz, é, e até eu vi um stories teu esse dia, cara, falando sobre você planeja sua empresa, cara, e a tua resposta. Eu vi a resposta que você colocou no stories seguinte, é assustador, cara, é assustador você ver que grande parte da galera que tá ali engajada no e-commerce o cara não planeja velho o cara vive cada dia ali pá e daí tá beleza e, e... tá e eu... novas emoções né o cara tá sempre atrás de novas emoções exatamente e aquele desespero exacerbado também né que quando o cara começa o cara quer ver resultado rápido e o cara começa ali naquele negócio porra preciso colocar meu catálogo inteiro de uma única vez e tal e vai e vai ser rápido e daí eu vou vender para caramba eu vou ficar rico e vai ser lindo Putz, vai ser lindo cara e no seu tempo no seu tempo vai ser lindo por isso que a gente fala da importância da cadência e você parar para você pensar realmente naquilo que é relevante para o teu negócio naquilo que vai fazer diferença no contexto do teu negócio você saber para onde teu leme está te levando direcionar teu barco certo né é, em outras oportunidades, como a lei fala, a gente está conversando bastante ultimamente, E uma dessas conversas a gente fala né, de como realmente colocar é, o cara no pulmo né, e realmente fazer com que a tua operação ela tenha um norte né, e ela opere de forma correta né, e com o objetivo, fazendo uma coisa de cada vez, né, cada canal é, ao seu tempo, cada oportunidade a, ao seu tempo. Então, a cadência faz com que você tenha essa importância mas tudo isso também seria vão se você não tiver uma ferramenta que faça o controle de tudo isso para você, que coloque você com segurança em muitos canais e você possa ter realmente a, a oportunidade de todas as noites né, deitar sua cabecinha no travesseiro, tranquilo, e que se você vender no canal A, B ou C, ele vai dar baixa, ele vai fazer um gerenciamento que você não consegue muitas vezes humanamente é, fazer, né? mesmo que você tenha uma quantidade enorme, exacerbada aí de funcionários, chega um ponto que, que é impossível, chega um ponto que não dá mais e você tem que se render à tecnologia e as ferramentas que vão te dar vazão, vão te dar qualidade de produção na tua venda, né, Ale? Exatamente, Eduzão. E você falou um ponto que eu bato muito, cara. A gente vive de priorizar algo, porque tempo a gente não tem faz muito tempo que a gente não tem tempo, né? Tipo, isso a galera que tá aí, a gente que tá aqui, a gente tá priorizando algo. Porque Edu, a gente precisa começar a ter número, né? Porque eu preciso começar a mensurar. Quando eu começo a investir meu tempo em algo, para saber se está valendo a pena, está compensando a energia que eu estou gastando, eu preciso ter número. Então eu separei aqui alguns pontos até para não para não esquecer. A gente olha indicadores de venda. Pô, lógico, olha indicador de venda. Indicador de venda ele é um termômetro se eu estou indo no caminho certo ou não, alinhado às devidas expectativas. Ah, eu até brinquei esses dias que eu lembro da minha primeira venda em 2009 no e-commerce. Entendeu? Então, Você tipo, tá a gente. Já. Você tá onde já, hein? <risos> é, tá ficando velho, né, cara? Porra. É, é. Eu Você nem tava. Tá bom, 30, tá bom, tá bom, tá é melhor, 30, pô. Tá bom, tá bom, tá bom, tá louco. Tá melhor Tá, tá com topete ainda tá beleza quando começar a cair o topete aí vai vai ser um problema não... ah, ah, ah. aí ó já não dá para fazer topete aí então assim o, o eu lembro até hoje porque a gente olhar a venda é muito importante e comemorar ela devagarinho vai controlar a ansiedade da cadência que o Edu falou Tá? não mira um milhão, se você não chegou em 10 mil, se você não chegou em 100 mil, se você não chegou em 150 mil, o que te leva a, a 20 mil de venda é diferente do que te leva a 50, é diferente do que te leva a 100, é diferente do que te leva a 500, é diferente do que vai, te, vai levar o teu negócio a um milhão é, de reais, é, porque cada momento é diferente dentro do seu negócio. Então eu olho o indicador de venda com toda certeza, e sim, a gente olha o indicador de mercado, então, quando eu acho que a venda está caindo, que alguma coisa está acontecendo, eu vou olhar mercado, eu vou olhar se não teve alguma data, eu vou olhar se não teve algum acontecimento que prejudicou efetivamente a venda. Eu vou dar uma espiada lá no meu concorrente para ver se ele também está chorando as pitangas igual eu ali e o que ele está fazendo. porque Muitas vezes você vai enxergar e você vê que o teu concorrente não caiu a venda e a tua venda caiu. E aí você fala, cara, pera aí, eu errei em alguma coisa. Porque se esse cara tracionou e eu não tracionei, Algo de errado eu fiz, né? ou eu deixei de fazer algo diferente que ele fez. Então esse é um movimento importante também. A gente olha sempre indicadores de saque, eles começam a crescer conforme você vende. Enquanto você não vende nada, você não tem pós-venda, você nunca vendeu nada. Quem que vai ligar para você? Se tocar o telefone é tua mãe sabendo que você fez a primeira venda. Agora, conforme você botou o primeiro pacote na rua, pode ser que você tenha que atender efetivamente já o teu cliente. Então olhar indicadores, o indicador de saque ele te mostra se o teu produto é um bom produto, se o canal de venda que você está vendendo é o correto, porque pode ser que ele não seja um bom canal de venda para o seu produto, pode acontecer, tá você começa a entender se a forma que você embala está correta, se a logística que está usando é a certa, você começa a entender tantos fatores diferentes é, analisando né, um ponto principal, que é o início uh, do saque do teu negócio. Tem muita gente que ignora isso, que vive perigosamente. O cara começa, ah, não, hoje teve. Aí você fala, tá, quanto você gastou de pós-venda? Eu não sei. Ah, quanto você teve de reversa? Eu não sei. Qual o motivo da reversa? Eu não sei. Aí você começa, ah, cara, peraí, então você não está tratando, né? Você está deixando a parada andar. Assim como os indicadores logísticos, né? A gente medir eficiência logística, medir a qualidade, medir tudo que envolve a logística faz parte do nosso negócio. Por isso que, como gestor, na minha visão, ter ferramenta evolui o teu negócio. Não tô, eu, eu sou parceiro do Ideres desde quando o Ideres nasceu praticamente como hub. É, é, a gente estava junto nessa empreitada e os Idéries é, desde lá também. Então, quando você olha para esse cenário, cara, você poder tirar a nota fiscal com um clique, se você usa o caracrachá, que eu chamo, que é o copia e cola, né? Que é o copiar de um lado e colar do outro. Cara, você acabou de ganhar meia hora, 40 minutos do teu dia. Então, isso daí já te ajuda. Se você consegue cadastrar anúncios que já estão prontos, fazer uma gestão de estoque, você evita prejuízo, você evita cancelamento. Então, quando você começa a analisar o negócio, ele é composto por vários fatorzinhos. As pessoas que chegam lá, elas chegam unindo tudo isso. Olhando os principais indicadores, logística, saque, venda efetivamente, tá? E analisando esses númerozinhos no detalhe. Eu acho que isso daí é o principal ponto. Não, fantástico, Adê. E, e realmente esse é o caminho, né? É, é através dessas informações, na verdade, que você vai saber para onde está arrumando o, o barco, na verdade, né? Porque a gente, muitas vezes, fica olhando... Até tem outros parceiros nossos que falam sobre o, o faturamento, ser ego, né, cara? É, e muitas vezes é isso, né? Você tem que entender a tua saúde financeira, da tua venda como um todo, né? Porque você, às vezes, faturar um milhão, será que é interessante? Será que, que vale realmente a pena você faturar esse milhão? Será que você tem braço você faturar um milhão? A gente já teve, tem casos aqui também no Ideias de clientes que, que chegaram para nós e eu, como é, CS, né, e ainda, né, ainda tá na veia o, o o bichinho do CS, a gente chega para o cara e fala assim, cara, vamos expandir, vai crescer, vamos fazer a coisa é, sepulgente, vamos não sei o que, não, cara, e você escutar de um cliente, não, eu não tenho capacidade de crescer ainda, e o cara ter é, plena consciência de que ele não tem capacidade de crescer, cara, no momento, é é difícil. Algo, Não é, é difícil, é. e é algo maravilhoso, na verdade, porque o cara fala assim, Sim. ó, eu queria vender, sei lá, 500 pedidos por dia, eu consigo atender 150. Então, se eu consigo atender 150, eu preciso vender quanto? 150. Até que eu tenha estrutura suficiente para eu, sei lá, dobrar o meu deck aqui de, de, de possibilidade de atendimento, e daí eu posso atender 300. Né? E atender 300 com qualidade, porque a pessoa estava tava preocupada com o quê? Com a qualidade do que ela estava entregando. Porque, na realidade, é o juxo como um todo na internet que vai fazer você ser um bom vendedor. Né, online. Não é simplesmente você colocar para vender e, e, e entregou, correu, entregou, beleza, acabou o teu fluxo. Não. Né? A gente vê que realmente quem faz a diferença é aquele que para para analisar o um indicador, é aquele que para para ver em que estado que está a, a operação dele, para onde eu quero ir, o que, que eu preciso fazer né, para que isso aconteça também, né? que daí muitas vezes a gente fica nesse... Esse, nessa situação de, opa, alcancei o, o meu objetivo, né? A gente até brinca, né? Chegar no topo é fácil. Se manter nele que é o problema, né? Então, a gente vai lá, faz todo um, um trabalho né, primoroso para chegar no topo. Quando a gente chega no topo, é, o desafio é ainda maior. Porque daí você vira referência, você vira alvo, você vira vidraça, como diria minha, minha mãe, né? É, você vira vidraça e todo mundo está com uma pedra na mão né, no momento para te te agredir, te, te quebrar ali, falando assim, ó, é, eu quero o teu lugar, e você vira alvo, e ao virar alvo, né, existem dois, dois fatores, ou você tem ferramentas suficientes, conhecimentos suficientes, métricas interessantes, que te levem a um futuro duradouro e progressivo, né, que você consiga crescer ainda dentro desse contexto, ou né, você realmente está fadado, a chegar no fracasso, e não é isso que ninguém quer, não é isso que ninguém objetiva, porque todo mundo que começa um negócio, independente do contexto que ele está inserido, ele quer que a coisa progrida e ele vá bem, e, e, e o sonho dele se realize. Né? E é assim que a gente trabalha, é assim que a pessoa tem que realmente pensar na hora que ele está fazendo esse contexto.